O afeto na política ele não pode ser um afeto ingênuo. mas ele é um afeto onde você se percebe no outro, onde você cria empatia, onde você entende que a necessidade do outro e da outra pessoa também é a sua necessidade eu acho que é muito nesse sentido não é a política do afeto como se você fosse responder ao ódio de forma ingênua a gente sabe que contra o ódio a gente precisa ter uma posição firme, mas é você tentar buscar o máximo de pontes possibilidades de empatia na política eu acho que isso, isso sim, pra mim esse é o significado da política com afeto e da construção coletiva, porque aí você você não vai só, não sou eu, Fábio, mas é muita gente, muitas vozes que representam aquela ideia. E a gente vai junto né? pra fazer diferença, pra resistir, A gente não vou sozinho, a gente não vai sozinho. Né? Eu acho que essa é a política do afeto, é a gente se encontrar né? numa ideia, num programa e a gente ir junto pra resistir e pra lutar.